Ó, gente, quando o peixe estiver fresquinho, ó, ó a guerra, como é que é, bem vermelhinha. Se você for comprar peixe, a guerra não estiver vermelhinha assim, é que tá, o peixe tá velho. E o olho, ó, o olho tem que estar tá bem brilhante. Se o olho não estiver brilhozinho pode esquecer. Esse peixe não tá fresco. Tem que abrir essas escaminhas aqui, ó. Que fica uma escaminha aqui, ó. Muito cuidado. Aqui tem, nunca pode vir assim com a faca, é sempre assim, ó. Esse aqui é tão gordinho, esse aqui, gente, é da minha própria criação, da minha caixa d'água. Agora aqui, ó, eu faço assim, ó. Aqui é pra cortar as espinhas. Eu faço isso em todo peixe, só não que não tem espinha mesmo, né? Olha os estrelas aí, ó. Do meio pra cá tem espinha, ó. Aqui no meio, ó. Isso aqui, ó. Isso, isso, isso, isso aqui é as espinhas aqui, ó. Ó, as espinhas. Então eu venho aqui, eu faço aqui, ó. Viu, ó. Ó, até aqui não tem espinha. Ó, do meio pra frente já começa a estralar, Ó. A vantagem do peixe fresquinho, ó, que você vê, é tudo vermelhinho aí, ó, vermelhinho, a guerrinha é bem vermelhinha, muito show, ó o olho, gente, ó o olho como tá brilhoso. Um pouquinho de sal grosso. Olha só, gente. Que bacana aqui. ó. Um peixinho na brasa. Isso é muito saudável. Olha só. Vamos virar aqui bonitinho. Olha só. Peixe, gente, não pode assar em outro tipo de grelha. Tem que ser nessa grelha aqui. Que você não pode estar tá mexendo com eles. Senão eles... Fica tudo espedaçado. Tem que ser assim até ficar no ponto. Peixinho fresquinho. Isso é muito legal. Bacana mesmo. Show de bola, viu? Muito lindo mesmo, isso aqui, ó. Olha que bacana. Olha só, minha gente. Tá quase pronto. Que maravilha aí, ó. Só virar aqui tá bem assadinho, ó. Tchau, minha gente. Deixa o seu like. Um forte abraço. Compartilhe. Deixa aí o seu comentário aí embaixo. Um abração. Fui. Tchau.